O que tá tentando dizer, Tails? Ah, Sonic, você sabe. Não seria legal se os manos tocassem nas nossas bolas? Tails, que porra é essa?